Alô oh, para você aí, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo para mostrar um pouco do meu processo de criação de uma arte digital Nesse caso, o araucária. Muito comuns na região sul do país Fazem parte das espécies predominantes do período Cretáceo que ainda existem nos dias atuais As coníferas E porque eu estou fazendo uma árvore? Para o concurso de paleoarte da Dino Hazard Na verdade não só uma essa é apenas uma dentre de outras seis espécies de plantas que preciso finalizar para compor uma cena do cretáceo. Estou correndo para conseguir terminar a tempo, dedos cruzados. Bom, voltando para essa arte, eu tive que pensar muito em como desenhar essa árvore porque o ângulo que escolhi é algo que nunca fiz antes. O processo é um pouco complexo, mas o que estou definindo agora, nessa parte do vídeo, são sombras e luzes. Uma vez definidas, a percepção de volume, de algo mais 3D, toma forma. Aqui eu tentei um passo que ia me render muita dor de cabeça mais pra frente, então decidi mudar e partir logo para a colorização. Uma das melhores coisas do Photoshop é que sempre há como consertar um erro. Nessa parte do processo de pintura, eu tinha chegado numa fase que detesto, que é quando olho pro desenho e acho que tá tudo errado. Destruí destruir muita arte em minha por conta de momentos como esse. E o que aprendi com isso? Que o melhor nessa hora é seguir em frente. Caso realmente estiver errado, basta consertar lá na frente. E chegamos na parte final, onde eu finalizo uma amontoado de grimpas. Aqueles ramos alongados das araucárias. Aposto que não sabia o nome disso, né? <risos> Nem eu. Descobri hoje graças a um grande amigo que mora em Curitiba. Agora é só para dar os ajustes finais, para fim de conseguir um contraste maior e redefinição da forma. E esse é o resultado. Um grande abraço, até mais.